Você sabe o que é uma pseudociência? Tem certeza? Eu quero fazer um teste com você. Eu vou citar várias, entre aspas, ciências aqui, e eu quero que vocês me digam se é ou não pseudociência, ok? Então vamos lá. Astrologia, ufologia, psicanálise, acupuntura. Bom, se em alguma dessas ciências que eu citei para você se você tem dúvida ou não sabe em algum, qualquer uma delas, então talvez você esteja equivocado com todo respeito ao seu conhecimento sobre o que é ou não é pseudociência. Vamos dar uma olhada nessa assunto comigo? Então vem. Para ser considerado pseudociência, a provável ciência ela tem que passar por um crivo que depende de vários fatores. Então é muito comum se dizer ah tem que ser falseável você tem que mostrar para outras pessoas, para as outras pessoas tentarem falsear ou tentarem corroborar a sua ideia, né, que depois vai vir a hipótese, né, aquilo tudo tem que passar por todo o método científico, tem que é, fazer toda uma passar para passar por teste duplo cego. É, na Vale de Ocã, tem que, tem, uma, tem uma série de, de quesitos para que seja considerado realmente ciência e não pseudociência. Então, o que, que acontece? Quando, quando se fala em terra plana, quando se fala, por exemplo, em antivacina, tá? aí sim, você está dizendo que é pseudociência com certeza. Tá? Talvez nem pseudociência você pode chamar, pode chamar de loucura, como é o caso da antivacina e da terra plana. É coisa de loucura mesmo. Quando você fala em astrologia, você pode dizer, tá, isso é uma pseudociência. Mas há quem defenda a astrologia. E talvez existe, talvez não, existe até pessoas que tentam criar nomes chamando de paraciência ou metaciência. E quando se usa a palavra meta, você já sai da ciência. Entende? Então quando se fala em terra plana, em antivacina, é muito fácil chamar de pseudociência. Mas quando se fala em homeopatia, em acupuntura, em psicanálise, aí o buraco é mais embaixo. Acontece, gente, que existem vários fatores que não é só falsabilidade. Existem pseudociências que são falseáveis. Mas elas não seguem todos os métodos científicos necessários. Elas seguem alguns. E quando elas chegam naqueles métodos científicos que dão por conta que ela pode ser uma ciência, elas param por aí. Elas não vão em frente. Aí vem o famoso cherry picking, que é o catar cerejas, né? Quer dizer, você pega os pontos que te interessam e os outros você ignora. Então é muito comum as pessoas confundirem a pseudociência com a ciência. Há pessoas que acreditam que o criacionismo pode ser considerado ciência. Tá? Já que o criacionismo ele tem várias formas. Inclusive até o criacionismo por aliens. Né? Não estou falando em panspermia, não. Isso é diferente. Tá? Panspermia é outra coisa. O criacionismo por aliens seria aquele fato de existirem civilizações avançadas que teriam dado partida na vida na Terra. E teriam criado a vida na Terra. Esse seria o criacionismo. O criacionismo não só abrange a questão religiosa. Então o fato da... da Provável ciência da, da vamos dizer assim, da ciência colocada em teste é não ser considerada pseudociência. Ela tem que ser falciável, mas não é só isso. Como eu falei, existem vários testes, vários processos, existem modelos matemáticos que têm que serem feitos. Ela tem que ser previsível. Você tem que conseguir fazer previsões. Meteorologia ciência tá então. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, um vídeo do Pirula, a desculpa do entretenimento, onde ele fala muito sobre esse tipo de assunto, ele explica muito melhor do que eu e com certeza vocês vão ter uma ideia muito boa do assunto, senão eu vou ficar 5 horas falando aqui e vocês não vão me aturar. Então, eu dei a ideia para vocês, tá? eu citei para vocês que vocês podem confundir sim o que é ou o que não é pseudociência, é preciso ter muito cuidado tá? e também eu vou colocar aqui como fonte o livro do Carl Sagan, O um Mundo Assombrado Pelos Demônios, aonde no segundo capítulo ele diz para você o que é pseudociência. Inclusive ele cita a medicina, tem a homeopatia, tá? e ele cita várias, vários tipos de ciências que tem a sua pseudociência correlata. No segundo capítulo de O um Mundo Assombrado Pelos Demônios, que eu estou lendo, inclusive é tema do Clube do Livro, que vai surgir uma live a qualquer momento a respeito. Gente... Tá bom? Gente, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like ou dislike se não gostarem. Tá? É... Conheçam os canais da resistência científica, de que eu me orgulho em fazer parte. Lembrem-se, a bandeira que eu sempre levanto. Canal pequeno também tem direito à credibilidade. Desde que faça ciência e distribua, e dissemine e ensine a ciência de maneira correta, da maneira que deve ser ensinada. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui e tchau, tchau.